Estamos a consultar a página do Drupal API precisamente para introduzir a questão do Process e do Pre-Process no Drupal. São duas técnicas de manipular os Outputs sem recorrer ao método das Templates. Nós podemos, tal como aqui é dito, e nós temos a Function work -work process, mas também a de Function preprocess nós podemos, utilizando qualquer uma destas funções, alterar uh, o output, criar novas variáveis, modificar as variáveis existentes. E uh, esse pre-process e process, portanto, como as próprias expressões indicam, são, uh, tem, tem que ver o, pre, o process, tem que ver com o, o momento da renderização, significa que o pré é antes da renderização e um, qualquer um destes elementos, e aqui temos o exemplo do pré preprocess hook, um, aplica-se a qualquer hook. Neste caso, imaginemos que eu posso fazer, aplicar o hook preprocess à page, ao HTML, como nós já o executamos anteriormente. Posso também aplicar ao node, ou então à region, ao block enfim, eu tenho vários componentes Drupal que posso pré-processar ou processar previamente, processar, desculpem, aqui no caso do processar não é previamente, mas que posso eh, submeter a, este, a estas técnicas e assim controlar o output. Nós temos, por exemplo, aqui em Danapi, o exemplo da Function Template Pre-Process Node, que é uma das possibilidades de hook, e um, aqui uh, o, o ficheiro dado como exemplo é, encontra-se em ponto nodemodel node ou seja, estamos a falar do core, é um exemplo dado pelo core, e é um exemplo uh, de uh, Pre-Process do Node. E o que é que faz este, este pré-processamento? Basicamente cria todas estas variáveis um, a variável ViewMode, Teaser, Node, Date, Name, node world Title, Page e por aí fora de acordo com as indicações uh, aqui dadas. Sempre que um, Vai, vai aplicar a variável ViewMode uh, com o valor que estiver nos elementos, na renderização, no viewMode. Portanto, que faz parte do array do node. Também vai aplicar a variável teaser se o viewMode for equivalente ao uh, viewModeTeaser uh, E por aí fora. Portanto, se for o elemento node, uh, aplica a variável node. Temos ainda um outro exemplo de, de Pre-Process ou Pre-Process Node, mas este aqui é aplicado especificamente ao BARTIC, não ao Drupal Core, mas a um tema do Drupal Core, o e para além deste pré-processamento comum a todos os, os temas e a todas as renderizações, o Bartik, ou os autores do BarTik sentiram necessidade de criar ainda eh, mais uma variável e mais uma eh, classe, neste caso uma classe, eh, para o NodeFool, fazendo também o Pre-Process Node. Eh, esta função encontra-se no tema BarTik, no Core, na template PHP. O que é que isto significa? que sempre que formos, à semelhança do que aqui estamos a assistir em termos de, de análise do Bartik, sempre que quisermos processar ou pré-processar para o nosso tema, devemos usar o fecheiro template PHP. Nós já o criámos anteriormente e uh, este fecheiro é uh, aquele onde nós guardamos toda a lógica, todas as funções PHP, todas as grandes digamos manipulações em termos de código PHP visitando a, a estrutura do Bartik e consultando o ficheiro template verificamos efetivamente que este template carrega portanto ele é bastante longo e tem uma série de, de funções e entre as quais eh, portanto a maior parte delas são de Process e Pre-Process. Eu diria que são as funções mais habituais. Esta, por exemplo, está a pré-processar HTML. E é preciso dizer que uh, aqui temos uh, o pré-processamento da parte das regiões. Uh, e aqui uh, o carregar dos fecheiros CSS. Ou seja, são duas operações de pré-process com a mesma função. E reparem que eu não posso, não devo uh, fechar a função aqui e voltar a abri-la. Sempre que tenho e estou a usar uma função, todas as operações relacionadas com essa função ocorrem dentro de, de, dessa mesma função e eu não posso repeti-la. Caso contrário, eu vou obter um erro. Uh, um tubo. e uma mensagem de erro por parte do sistema Drupal. Uh, outra, outra, outra, outra função aqui, temos por exemplo esta, uh, do process HTML que nós já conhecemos e que está relacionada com a ativação do módulo Color, que sabemos que, que, que é característico do Bartik. Ainda o process page, que também tem várias operações temos aqui o pre-process maintenance page, o process the maintenance page e o uh, referido Bartik pre-process node, precisamente aquele que uh, nós já consultamos na API. Temos então a classe nova criada o node full. Sempre que estivermos a consultar um node na sua forma full, não teaser, uh, será gerada esta classe. E tanto é assim que no style da BARTIC, nós na, na área do content conseguimos uh, encontrar, digamos, não só uh, as indicações de node teaser ou node stick, mas também o note full. E temos código CSS específico para o tratamento deste caso. Portanto, o pre-process e o process são importantes quando nós precisamos de gerar novas classes, quando precisamos de controlar os outputs e um, criar variáveis para manipular de uma forma mais detalhada e mais um, um, promenorizada os outputs que queremos. Muito importante, todas as uh, operações de process e pre-process são guardadas neste fecheiro template PHP, como aqui uh, está demonstrado com o